Olá pessoal, eu vou fazer pela primeira vez o Bookshelf Tour do meu canal Beato Pós-Moderno esse, esse mês de janeiro aqui de 2014 que eu tô passando férias em Fortaleza, deu para comprar uns livros maneiros, eu comprei numa, numa livraria que fica lá na, no Shopping Odeota e, e a outra foi na Saraiva do Shopping Guatemi. Que eu gostei muito Achei uns livros que eu não imaginava Olha só Vou dar uma passada aqui rapidinho Então tá, Tem algum tem alguns livros também de cabeça para baixo, mas eu vou estar tá falando de cada um deles. O, o primeiro é o da é esse da Revolução Francesa, de Max Gallo. Eu terminei de ler, eu vou esperar chegar em casa para poder subir o vídeo. É, foi uma leitura um pouco chata, porque é, eu, eu, eu aprendi sobre a Revolução Francesa, que foi uma Revolução Burguesa. Não uma revolução é, estritamente estri estri estri do povo. É, esse livro estava aqui em Fortaleza. É o Arte da Guerra de Sun Tzu, numa edição Pocket. O que eu não entendo é que os livros que vendem Arte da Guerra são grossos. Eu acho que na verdade é, isso é porque tem o Arte da Guerra 2, que é escrito pelo filho de Sun Tzu. Eu acho que eles encaixam junto os dois livros e falam que a arte da guerra como uma coisa só eu acredito que a arte da guerra seja um livro fino mesmo como, como esse daqui esse livro aqui eu não sei quanto que eu vou fazer um vídeo porque porque o que acontece é é um livro muito denso com várias sabedorias milenares e eu mesmo não consigo não é, consigo absorver a informação a informação essencial do que, que o livro passa porque é muita é muita coisa assim é muita sabedoria né esse daqui é um livro que eu ia ler a República de Platão num PDF que eu peguei na no domínio público só que a o PDF do domínio público está muito feio infelizmente os, os livros que estão no domínio público eles eles são meio mal mal mal digitados assim, eu não sei eles não tem uma formatação de livro boa e aí eu comprei essa edição Pocket da Martin Clarent só que eu fui ver lá no livro da Saraiva na Saraiva tem uma, uma uma república na versão na versão livro normal e aí eu fiquei meio desapontado, eu, eu acho que na versão Pocket, como vocês podem ver a está muito pequenininha. É, esse que é o problema de apartamento. Tem gente batendo o, o martelo aqui em cima de casa. Bom, vamos ver se dá para continuar. Né? Sobre, sobre os livros que eu gosto de fazer sobre, sobre religião, eu recomendo muito esse. O Itinerário Espiritual dos Doze, que é do Cardeal Martini. Eu tava lendo esse tipo de livro, não é um livro que você tem que ler. Ah, olha só, eu usava esse papel, esse papel muito bonito, que era de um evento que teve lá no, no Centro Loyola usava pra marcar. Mas esse tipo de livro, não é um livro que você tem que ler como, um, como uma literatura, mas é um livro de, de oração. É um livro que é, dá pra ajudar muito, sim esse itinerário que ele fala, dá pra ajudar muito como um como uma oração mesmo. Tem, tem as passagens bíblicas para você ler. Eu, eu também deixei ele aqui em Fortaleza, mas eu vou trazer de volta para o Rio. Né? Ah, finalmente, não, não imaginava assim, o colega Vento, lá do coletivo Rio de Janeiro, que, que é anarquista cristão, me aconselhou esse livro aqui. O Evangelho Matrapilho, de Bannon... É, Mo, Manning não sei falar direito o nome e parece que é lançamento da Saraiva ele está ele tá nessa versão nessa versão meio livro livro velho e eu acho que eu achei o livro que eu estava querendo ler porque o livro ele vai falar exatamente dessa dessa desse testemunho de um de uma pessoa que tem fé mas tá tá completamente desconexa da sociedade atual. Eu tô muito calor aqui porque o quarto é fechado e eu não quero o ventilador. Enfim. Esse livro aqui eu tenho muitas expectativas com ele. Eu acho que ele vai me falar muita coisa. Porque tem muita vida da minha, da minha vida atual. O outro livro é o Cyber Teologia. Pensar o Cristianismo nos tempos da, da rede. Eu fui na Paulinas, sempre falo errado, na Paulinas, daqui de Fortaleza, eu consegui achar, eu consegui achar sem querer a, a Paulinas, e achei esse livro, que olha ela de quem é. Antônio Espadoro, que é o jesuíta que cuida da, da, de um, da principal revista, que é a, uma das principais revistas do Vaticano, que é a La Civil, Civilitar Católica. É, o Spadoro também ele tem, muita, tem muita influência na, na questão do ponto, ponto físico, conselho da cultura, da comunicação, e o cara, assim, ele fala de coisas da internet que eu mesmo também não nunca ouvi falar, de aplicativos, de sites, e ele faz um, ele faz um apanhado, eu comecei já a ler ele, como vocês podem ver, ele faz um apanhado assim, de, faz uma analogia muito boa com a teologia, e a, a teologia e, a, e, a, e o saber espaço como um todo, né? Esse daqui eu não esperava. Eu tenho quase certeza que o professor, é, o professor Tião, lá do CBPF, falou dele. E eu acho que esse Francisco Caruso foi aluno do professor Lael. Mas, olha só, a introdução que se vê perturbativa. Esse livro da, da LCT... Ele é o tema de um artigo que eu estou lendo, um artigo review que eu estou lendo, que é exatamente, perturba, é, que é CD perturbativo Só que como é inglês, e é um assunto que eu não entendo, é um assunto difícil, eu fico completamente depressivo, porque eu leio e não entendo aquele artigo. E eu tenho a esperança de que nesse livro em português, eu consiga, e como é um, um, um livro introdutório, eu consiga aprender mais sobre esse assunto, que seria sim o limite da fronteira do, do conhecimento de, do que a gente sabe de física nuclear né? agora para surpresa de vocês eu comecei a ler um livro que eu acho que esse aqui vai bombar é o compêndio da doutrina social da igreja também da Paulinas é, eu, tô falando, eu tô falando muito de Paulinas porque eu gostaria muito de de ter parceria da Paulinas, da Vozes da... principalmente da Loyola. Pô, imagina eu ganhar os livros de, deles pra poder ler. Isso é ótimo, né? Mas vamos ver. Vamos ver o futuro que, que dá no meu canal. É... Então, esse... ele é organizado por Pontif Pontifício Conselho Justiça e Paz. Esse, esse livro, essa capa, eu achei muito interessante. Ela, ela, a história dessa capa contada aqui no iníciozinho, ela é um pouco assim, é um conjunto de dos, dos dons, do, dons do do Espírito Santo e um pouco explicando o que é justiça e paz tá, tem um significado muito grande, assim, tem as pessoas com vestimentos diferentes simbolizando todas as classes sociais é... Tem, eu achei muito maneiro essa capa como você está vendo, está cheio de post-it, eu finalmente adotei a coisa dos post it só que eu sou meio um bi Bicolor, eu preferi fazer um negócio assim. E o que, que eu vou fazer? Tem três partes esse livro. Eu vou, eu vou fazer três, eu vou fazer o um vídeo desse compêndio em três partes para ficar um pouco mais denso a minha a minha resenha, né? E para terminar, o principal talvez que foi a grande surpresa. Olha só, Green Universo Elegante Super Cordas Dimensões Ocultas e a Busca da Teoria Definitiva Companhia das Letras A Saraiva me surpreendeu com esse livro, porque... Eu tô falando sozinho aqui o vídeo tá bom? A Saraiva me surpreendeu aqui Meu pai passou aqui Aí eu quase desligo o vídeo Deixa eu ver se tá legal Então, esse livro aqui Ele vai falar de todas as coisas interessantes da, todas as coisas interessantes da, da supercorda, subgravidade, super todas as coisas que é assim, limite, fronteira, da fronteira, limite do conhecimento humano, é, quando eu falo humano é humano mesmo, não é só da física, porque vai falar de coisas assim, que estão fora do, do alcance da, da humanidade ainda, mas que a gente consegue palpar, a gente consegue imaginar um, um modelo, um, uma explicação e o Brian Greene, ele é, ele é um cara que faz. Ele é um cara da teoria de cordas, mas ele consegue fazer uma. uma ele consegue fazer um, um, um apanhado, um, uma divulgação científica muito boa. Então, assim, ele não é que nem o Stephen Hawking, que faz um livro O universo na Casca de Nós em que ninguém entende, só ele. O Brian Greene, não, ele tem um.